Conclusão, desdobramento múltiplo ocorre em lugares diferentes com médiums diferentes. É instrumento útil, pois permite o auxílio ao nosso semelhante e facilita a compreensão dos sintomas apresentados pelo paciente. Cada palavra aqui escrita, cada pensamento aqui colocado Representa o esforço despretensioso de uma equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados que busca conhecer e entender como funcionam os veículos utilizados pelo espírito, na sua escalada evolutiva. Desejamos aprender servindo e servir aprendendo, com a finalidade de auxiliar a criatura a encontrar a felicidade, razão maior de sua existência.